Para fazer a colocação do frontão, você vai usar a argamassa, tá? Que nós estamos usando a argamassa C3 da parte solite. Já umedecemos o, o fundo né, da cava, é, da parede, já colocamos a argamassa, nós fazemos um, um, um, o ajuste da argamassa ali, vibrando ali o frontão para ele encaixar. Encaixou na argamassa, nós colocamos um calço embaixo do frontão, por quê? Porque assim como na emenda da área seca com a área úmida precisa haver a calafetação, na emenda das pedras com o frontão também é preciso haver a calafetação para não haver nenhum risco de infiltração de água. Então, nós estamos deixando aqui, pessoal, para a calafetação um milímetro, que é exatamente esse clipe de piso quebrado nós estamos deixando é, na emenda do frontão. E após isso nós vamos fazer a calafetação também, mas isso vocês vão ver no próximo vídeo.